Vamos transformar isso num mantra para a gente absorver o máximo disso aí, tá? A minha carreira é o meu negócio. Quando a gente percebe, cara, então eu sou um empreendedor. Eu sou, vocês são empreendedores, tá? Vocês empreendem na carreira de vocês. Vocês empreendem o negócio de outras pessoas e isso é a melhor forma de aprender a empreender. Se eu decidir que eu vou descansar, decisão, beleza? Você que sabe o momento que você está na sua carreira e você que vai planejar isso aí. Não é ninguém mais que vai planejar a sua carreira para você, entende? Você não vai ficar mais nessa te perguntar, ah, essa empresa tem plano de carreira? Isso não faz sentido para quem tem a carreira como negócio. É você que faz o plano da sua carreira. É você que decide onde você vai trabalhar. É você que percebe, estuda o mercado e percebe as oportunidades e se adequa às oportunidades para resolver os problemas daquele mercado. Se você for um resolvedor de problemas e entender que a empresa que te contratar vai ser sua cliente, então você vai se preparar para ser o melhor para resolver os problemas dela. Vocês têm que sentir donos da parada, entendeu? Da carreira de vocês, tomadores de decisão.